O que eu digo para vocês é o seguinte, é uma oportunidade muito boa, tá? é tanto que tem aparecido muitas armadilhas, vocês perceberam? Blue Forex Founding, First Class, abre aspas, é uma pequena armadilha também, né? Vai pagar uns, mas outros não, então, <risos> enfim, é complicado. Você não precisa ficar fazendo 10% ao mês. Talvez, óbvio, obrigatório, para aprovar uma conta você precisa. Mas depois que você aprova, cara, você só vai escalando talvez 1% hoje de uma conta de 200k não seja tão legal, porque você tem uma outra profissão que paga mais. Mas quando você vai escalando conta, 200, 400, é, 600, 1 milhão, aquele 1% faz uma diferença do DEDEL. Aqueles 30 dias magoa a gente, porque tipo, você está com 30 dias de teste hoje, e aí você começa a operar, de repente está 27, tá tudo bem, tudo tranquilo. Quando chega 15 dias e você não está... Não, se você, às vezes você até tá positivo, mas você não tá próximo de bater a meta. Aí começa o emocional a bater. E aí, e aí é o que muitas vezes faz com que a galera reprova. Mas a pessoa, tipo assim, reprovou quatro, cinco contas de 200k, entendeu? E ainda comprou uma de 500 na Blue Forks fala, entendeu? Então assim, <risos> aí... Só que pra mim não faz diferença nenhuma entre você tá na sua conta quebrando e você tá aqui pagando um teste de mil dólares, dois mil dólares e não passando. Entendeu? Sim. O robô, ele traz essa facilidade, esse comodismo, né? Então, tem, tem esse detalhe também. Então, quando você vai operar aqui comigo, você vai fazer muito poucas operações, pelo menos na minha estratégia. Mas se você uhum. utilizar, a sua, beleza. Quem quiser utilizar a própria, beleza. Mas no meu, é muito pouca operação. Então, faz com que o emocional fique muito mais tranquilo. É tanto que um dos testes que eu sempre recomendo para as pessoas são, são, são sempre testes de primeira etapa que não tem tempo, porque aí você tem a estatística a seu favor. Quando tu tem tempo... 30 dias, e ainda tem primeira e segunda etapa, a pressão é muito maior. Então, quanto mais a gente diminuir essa pressão, mais rápido a gente chega no objetivo. Conteúdos aqui do mercado financeiro. Eles acabam distraindo a gente e a gente fica tipo bobão. E sai do foco Verdade. do que, que interessa. Então eu tento levar em consideração algumas pessoas no mercado da mesma forma que eu levo em consideração as emissoras. Eu falo, não, isso aqui só tá me distraindo. Isso aqui tá me dando um excesso ali de, de informação, mas que não vai ser usado para nada. E aí eu vou filtrando também. Porque se o cara é um ganha dinheiro na IQ, fora isso é mole. <risos> é, mano, o cara já vem com o um emocional preparado. Isso é igual é o mentorado é. que eu tenho aqui, que ele veio operar. Eu falei, mano, e aí tal? Tá, um, pô, um de risco, pô. Não sei se vai pegar no, seu, no seu, seu estilo. Ele, cara, eu boletava 5 mil dólares né, que option. Eu falei, beleza. Ele, não, em time de 30 segundos. Eu falei, porra, beleza. Pô. Esse coração aí, meu, já passou no é, tempo, É, já. é o tempo batida do coração, Pedro. Em derivativos que tu pega o livro dele, até tem até aqui na prateleira. Tu pega ele assim, tipo, de página em página. Sabe como é que é a Bíblia, né? Que tu pega o dedo assim, coloca e tem uma mensagem pra você. A cada página que tu passava assim, aparecia a palavra red. louco. Red. É. Aí eu, não. Não, peraí. Tem alguma aqui que é red. Aí eu comecei a estudar o que é red. Um EA pra fazer as operações. E eu tô com 4 mil dólares lá bloqueado pra, <risos> pra ser pago e até agora eu nada. Eu percebi que ela não paga acima de 2 mil, não. Ei, lascou, fudeu. É, não, não, o seu ela vai pagar Porque o seu pelo certinho Mas eu falo assim, pelo menos as pessoas que vêm até mim uhum. E aí eu vejo que tipo assim como você fala, você fala em gerenciamento Mesmo você sendo um rapaz novo, né Fala em gerenciamento, escalabilidade Você dá um passo de cada vez Mas gastando pouco E ganhando muito, né Então aí eu, pô, cara, me identifico Vamos, vamos cair pra dentro Você foi um cara que, tipo assim Eu falo, cara, eu sou um jovenzão, né mas eu não tenho chance, eu não tive chance de errar, sabe, tipo, errar não ser assim, pô, beleza, quebrei e tal, tal, tal, só que tipo, é como se eu não tivesse, é como o Amador falou, ele se identificou aqui, eu também me identifiquei aqui, cara, não, não tem como, eu não vou desistir, entendeu, não é a perda que vai me fazer desistir, eu, eu, porque se eu perdi, eu errei e eu vou corrigir e acertar e a gente vai caminhando, entendeu, e aí o contato com pessoas corretas. Eu achei demais, eu acho que você postou no Instagram algo do tipo, uma mentoria que tu tinha, tava fazendo, que tu investiu acho que 50k no cara. Eu já, fiz oh. eu já fiz várias, mas a que me deu mais resultado foi ah, o Arnaldo. É, foi. Mas aí já foi da época do position lá no, no mini índice, né? Ah, ah, beleza. E foi a que me deu mais resultado, em vários sentidos. Né? Só que assim, o detalhe dele era que assim... Não é mentoria e ficar me acompanhando em grupo do WhatsApp, tal, tal, tal. É um cara mais idoso, né? Então, o negócio dele é, é a hora, é a hora. Começou é. 8 horas, 8h59, ele tá, tipo, esperando minha fala pra falar assim, boa noite, Entendi. É, Entendeu? É nesse ritmo. Eu aprendi que, talvez o mercado ele não vai te ensinar assim. O mercado ele vai te ensinar que, você tem que alguém tem que ter obrigação de te dar o conhecimento. Sim. Gratuito, entendeu? Porque não? Porque a pessoa venceu, ele tem a obrigação de te dar gratuito. E aí ele me ensinou uma outra realidade. Aí, eu até recebi uma caixa de pergunta recentemente. Como é que você acha essas pessoas que têm esse conhecimento bom? Eu falei, cara, eu só não vou, eu só não vou olhar pro Rolex dele de merda, nem pro postezinho dele alugado, entendeu? Entendeu? Sim. Eu recebo muitos convites, pô, mano, eu tenho um HFT, eu também tenho já, tá? O Rennes enfim, etc. Só que assim, o cara chega pra mim para dizer assim, cara, eu tenho serviço, e aí você vai oferecer pra sua comunidade, nenê, Mano, se eu quisesse ganhar cem mil com o serviço de aprovação pra eu ganhava. Tranquilo. Porque não precisa vender muito. É, é caro o serviço e é, é fácil de aprovar. Entendeu? E aí eu me recusei isso, e eu acho que também eu me recusar isso foi bom pra minha cabeça. Porque tudo que vem fácil também sai fácil, né? Pô, para me chegar nesse nível de ter pessoas que confiam em mim, que gostam de mim, que olham no meu olho, que a gente conversa tal a tal, né, sem precisar saber de dinheiro, de mentoria, de nada, foi porque a pessoa confia, entendeu?